Fala galera, beleza? Sou Wesley, vim aqui trazer mais um vídeo falando do tesão de vaca, minha experiência O é, que, que, que eu tenho pra falar pra você é? Tesão de vaca funciona? Funciona sim, cara Porém, você precisa se atentar para uma coisa que eu vou te falar Mas fica até o final do vídeo que esse é um alerta muito importante pra você, tá? Na verdade são dois Mas é, uma dúvida que muitas pessoas me perguntaram aí é como que o produto chega em casa Tá, o tesão de vaca ele vai chegar na sua casa dependendo de, do horário que você comprar, se você comprar até 3 horas da tarde, tipo boleto compensar ou você passa no cartão de crédito antes das 3, o pessoal já vai enviar direto para o correio e coisa de 3 a 5 dias, no máximo 7 chega aí na sua casa, tá? chega numa uma embalagem bem discreta, é, a, geralmente chega num saquinho saquinho tipo do correio mesmo, não tem nome da, da empresa, não tem nome do produto, não tem imagem, não tem nada. Chega só somente com o seu nome e o endereço, sem problema nenhum, beleza? Outra coisa muito importante: a galera fica com bastante medo de saber se o produto é, não causa nenhuma reação é, na saúde, né? Se não tem alguma contraindicação e não, tá? O tesão de vaca ele não tem contraindicações no próprio rótulo de embalagem dele. Tem o, o número da Anvisa, ou seja, ele é um produto certificado pela Anvisa e liberado pelo Ministério da Saúde. Ele não contém glúten, não contém contraindicações porque são produtos totalmente naturais né? e afrodisíacos. Então não tem nenhuma contraindicação, a não ser que você tenha alguma alergia a algo muito específico. Então você precisa entrar aqui no site oficial que eu vou deixar abaixo para você e você vai ver os componentes, o que, que, que tem no, no, nesse, nesse, nesse tesão de vaca. E outra coisa, muito importante, a galera fala aí, ah, ele dá palpitação, acelera o coração, fica com a boca seca, nada disso. O tensão de vaca não fica assim, tá? Você vai sentir ali depois de 5 a 10, 15 minutos, a vontade mesmo de ter relação sexual, de fazer aí o parapapá. E para você ter ideia, como que o produto é bacana mesmo, bacana, eles dão 7 dias de garantia para você usar o produto e se você não tiver resultado você pode pedir todo o seu dinheiro de volta tá é, e já são mais de 400 mil pessoas que usaram o tesão de vaca e obtiveram resultados e não ninguém reclamou ninguém falou nada do tipo porque realmente funciona só se tomar da maneira correta a maneira correta de tomar é você aplicar ele 20 gotas em alguma bebida água suco refrigerante bebida alcoólica que não seja muito forte para não ficar cortar o efeito dele e coisa de 5 a 15 minutos você já vê o, o, a, a, o resultado, já. Você já vê uma diferença no seu corpo, aumento da, da libido, aumento da, do apetite sexual. Outra coisa que a galera pergunta muito é: pode usar ele como um medicamento? Mas eu não entendi muito isso de como medicamento. Pelo que eu entendi que a galera perguntou, é que ela sofre de baixo autoestima, baixo apetite sexual e quer usar ele continuamente, tá? É. O, pelo que eu usei, pelo que tem no frasco e pelo que tem aqui no site oficial, é, ele não tem contraindicações, porém ele não é medicamento, então se você sofre de algo assim muito mais forte, você tem que procurar um médico, um especialista para ele te orientar. Agora, se você está aí passando por uma fase que você não está tendo apetite sexual, não está tendo vontade, o não está subindo, pode tomar que vai dar um resultado muito bacana, beleza? Ele tem uma validade de 12 meses eu tô indo para o meu terceiro mês os meus dois frasquinhos já tinha acabado me arrependi de não ter comprado mais e agora eu, da última vez eu comprei o kit de três que é o melhor vem três frascos tá um desconto de 50% em cada um e muito melhor você tem aí por bem mais tempo é o que eu te recomendo também se você quiser porque a gente fala assim ah vou comprar um só só para testar e aí vê que o negócio é bom mesmo e se arrepende de não ter comprado mais por um preço mais barato então deixo aí já minha recomendação vale muito a pena você comprar o kit de três tá então eu sempre enrolação tá vou ficando por aqui se você tiver mais alguma dúvida pode comentar aí abaixo vou deixar o link do site oficial ah, o que eu tinha falado cuidado de onde você compra tá o no próprio site aqui oficial quando você entrar eu vou deixar aqui abaixo na descrição para você entrar e ver o site oficial eles mesmo aqui ó do tesão de vaca fala que para você não comprar nem lX nem Mercado Livre, nem nenhum outro site desse tipo, nem grupo de Facebook, nada. Por quê? Você pode estar comprando um produto falsificado. Então, eu vou deixar o link aqui abaixo. O que, que você pode fazer? Você pode entrar no link, excluir os cookies do seu celular, do seu computador, excluir o histórico, sabe? E aí você clica no link que eu vou deixar aqui, que é o, o site oficial, e você vai direto para a página do site oficial do Tesão de Vaca. Beleza? Sem problema, você vai ver aí que o site lá embaixo tem todas as coisas de seguro, de proteção segura, tudo certinho, beleza? Então eu vou ficando por aqui, espero que eu tenha te ajudado, valeu!